Oi gente, tudo bem? Lembra de mim? Josiane Amorim, empreendedora, fundadora desse canal. Eu não sei se vocês lembram, mas eu havia dito que eu ia dar um tempo né, nas redes sociais, inclusive no canal do YouTube, para empreender. Pois bem, já estou com os meus negócios é, caminhando, graças a Deus. E agora que já está tudo bem, eu voltei. Voltei para ficar e voltei para ajudar vocês, continuar ajudando vocês a empreender. Só que agora de uma maneira um pouquinho mais fácil, de uma maneira um pouco mais organizada e mais rápida, sabe? É você pedindo ajuda e eu te ajudando. Simples assim. Sem é, pessoas no caminho, sem Outras pessoas interferindo, simples assim. Tanto que agora os meus vídeos eu nem, nem vou gravar eles em estúdio, mas vai ser tudo aqui. Aqui onde você tá me vendo, tanto que eu ainda nem me lembro, nem sei mais pra onde que eu tenho que olhar, tá gente? Então, acho que é pra cá. É, então aqui eu fico olhando pra cá, por quê? Porque eu tô dentro do meu salão de beleza, ó. Janela Beleza o nome do meu salão, tá vendo? E ali é a entrada, e aí eu olho pra lá, porque volte e meia parece as pessoas passam ali, daí acaba chamando a minha atenção, né? Mas assim, gente, o importante é que eu queria contar pra vocês que eu estou de volta agora que eu consegui já deixar os meus negócios bem estabilizados no mercado. Hoje, só para vocês entenderem, eu parei a rede social, parei o meu canal do YouTube porque eu queria montar negócios. Eu queria ter essa experiência de ter, de ter negócios bem-sucedidos, negócios bem estruturados até para ajudar mais vocês, né? Porque quando a gente tem a experiência da causa, é muito mais fácil a gente ajudar. Porque é a experiência que conta, né? Não é somente o um estudo, não é somente a dedicação. É muito também a experiência, aquilo que você passou, aquilo que você está passando e aquilo que você está conseguindo tirar de tudo isso que você está aprendendo, né? E hoje eu tenho o meu salão de beleza, que se chama Janela Beleza. O arroba dele é Janela Beleza. Eu tenho a distribuidora de bebidas. É, e também tenho um estacionamento. Tudo muito pertinho, assim, na mesma rua. consegui fazer a façanha de empreender... Deixa eu arrumar aqui. Eu consegui fazer a façanha de empreender tudo no mesmo... Na mesma rua. <risos> e aí, assim, aí aqui no meu salão de beleza... Acontecem umas coisas bem engraçadas, engraçadas não, bem interessantes. Eu, como sempre empreendi, sempre gostei de, desse movimento das mulheres empreendedoras, eu continuo fazendo exposições aqui no meu salão. <risos> Tanto que eu tenho... é que agora eu não consigo mostrar pra vocês, mas depois eu abro uma live e mostro. Eu tenho uns nichos aqui que, que as empreendedoras vêm, traz os produtos... É expõe esses produtos né bem legal bem bacana mesmo deixa eu arrumar aqui que ele tá estranho aí as pessoas expõem os produtos então é bem interessante e como eu tenho agora essa esse ganho de causa né agora eu consigo ajudar muito mais vocês então você pega o seu produto ou o seu serviço ou aquilo que você quer fazer e me chama me chama tá porque eu vou ajudar você a minha rede social continua sendo a mesma, arroba Josiane Amorinho Oficial, tá? Me manda uma mensagem lá no Instagram e fala assim, Josi, socorro, o que, que eu posso empreender? No que, que eu posso empreender? Vem, vem comigo porque eu tenho um monte de ideias pra passar pra vocês, eu tenho um monte de novidade, inclusive isso aqui que tá aqui atrás, ó, que é sensacional, que é maravilhoso, mas isso aqui é assunto pra outro vídeo, tá bom? Eu vim aqui só pra dizer pra vocês que eu voltei. <risos> Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.